Olá turma, estamos iniciando uma nova fase, que é a reabertura gradual do Colégio CVC. Ainda que parcialmente e contemplando atividades híbridas, a aula de Geografia deixa aqui alguns protocolos de segurança que manterá o bem viver no espaço educacional e uma boa aprendizagem em momentos de crise. Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Humanas.